Queremos, aqui, calcular a integral definida de 3 até 3 de f de x, dx, sendo que o gráfico está representado abaixo. E também os valores das áreas entre o gráfico de f de x e o eixo das abscissas, o eixo x. Isso para cada um dos três intervalos que vemos abaixo. O gráfico vai nos ajudar aqui, mas vamos nos lembrar de uma coisa. Se eu tiver uma integral definida de uma função f de x, dx, mas essa integral definida vai de um valor a até o próprio valor a, isso resulta sempre em zero. Então, essa integral de 3 até 3 do f de x, dx é simplesmente zero. Você pode analisar isso graficamente. Do 3 até o 3, nós não conseguimos capturar nenhuma área sob o gráfico. Vamos a outro exemplo. Neste exemplo, queremos a integral de 7 até 4 de f de x, dx. Queremos de 7 a 4. E você pode dizer simplesmente, vamos olhar essa área sob o gráfico, e é 2. E aí você pode achar que essa integral resulta em 2. Mas cuidado, a integral definida como a área sobre o gráfico só vale quando nós temos a integral do limite inferior até o superior nessa ordem, o menor primeiro e o maior depois. Então, a integral de 4 até 7 de f dx aqui neste gráfico é igual a 2. Esta sim é essa área. Mas e o que vamos fazer com a integral de 7 até 4 dessa função? Precisamos nos lembrar de que quando invertemos os limites de integração, nós trocamos o sinal da integral definida. Então a integral de 7 até 4 de f de x, dx é igual a menos a integral de 4 até 7 do f(x) dx. Mas nós já verificamos que a integral de 4 até 7 de f de x, dx é igual a 2, que é sim a área que está apontada ali sob o gráfico, e então a integral de 7 até 4 do f(x) dx é -2. Basta observar, então, que pegamos o valor 2 da área sob o gráfico e colocamos o menos, o oposto dele, para essa integral procurada. Até o próximo vídeo!